Essa bitch me controla, pica em yokai Com essa pose na minha frente, vendo um hendai Pink white mano, pink white Pink white mano, pink white Lancei de um novo mano, vai no Vendo essa pose de overpill white Pink white mano, black fat Agora essa beat senta demais Dá sempre que scanner meus discos mano É Genesis, Genesis, mas tu parando Puta quebrante, tudo que eu posso Tudo que eu posso, sabe que eu alcanço Já vi inimigos, fuder meus manos Já vi os meus manos, mata inimigos Já vi inimigos, mortos tiros, Já vi inimigos, mata meus manos sabe